Olá, boa tarde dos amigos, sou Maurício Mococa, hoje vou fazer um vídeo é, como levitar os braços, seria a segunda etapa que nós estamos fazendo, E a primeira etapa era levitar as mãos agora eu vou fazer um, explicando aí pessoal como é que faz a levitação para levitar os braços, e dar uma dica aí para o pessoal ir treinando né isso aí depende de meditar, depende de se a pessoa ir treinando para ele conseguir e melhorando até chegar um ponto de poder conseguir levitar o corpo inteiro então agora é o esse é o pré é o segundo passo eu vou fazer uma demonstração é é um pouco complicado de, de a gente fazer e gravar porque não tem costume fazer e gravar mas vamos tentar vamos fazer aí porque aí assim o pessoal depois aí pode ver o vídeo aí e fazer mais ou menos igual então nós vamos ouvir aqui atrás nós vamos concentrar Braço assim, ó. braço normal e nós vamos fazer a concentração. Os pés devem ficar mais ou menos aqui, ó, uns 10 centímetros um do outro e manter o corpo reto. Você fecha os olhos, você concentra, que você quer que, a tua, que os braços levantem, a tua mão vai levantando junto. E você quer também que os dois levantem junto. Então nós vamos começar a concentrar, vai levar aí uns minutinhos Mas aí, vamos tentar fazer o vídeo melhor que puder Mas o mais é para o pessoal ter uma ideia de como eles começaram As mãos estão tá, tá aqui, está caído Relaxa bem os ombros, relaxa bem os nervos dos braços, deixa bem relaxado Para que você não sinta assim, os nervos Deixa os ombros praticamente caídos então nós vamos começar a concentrar. Aí quando você abre os olhos, as mãos caem de uma vez. Você consegue até ficar com elas aqui, ó, reto. Basta você ir concentrando. Agora, tem uma dificuldade aí. Quando você está numa posição mais ou menos que nem essa que eu cheguei aqui, ó, você sente que o teu corpo também está ficando leve. Então é você vai perceber que seu corpo vai ficando mais vai ficando leve também então para ele levitar também é como mais poucas coisas para frente então a hora que você está numa uma média aqui ó não precisa estar tá aqui ó. a hora que você chega essa média que eu cheguei é, você vai perceber que seu corpo também parece que quer também levantar então esse vídeo eu estou fazendo mais aí para mostrar aí o pessoal e não é difícil fazer você concentrar e, e levitar. Porque basta você estar tá na posição. Você está aqui na posição. Você fecha os olhos e concentra. Aí você vai concentrando. E você percebe que as suas mãos já estão tá mexendo. Você percebe que os braços já estão tá querendo se mover. Só vou fazer mais uma, uma vez aqui, pouco. Pessoal, vem aqui, vou deixar aqui na posição certa, que é a posição certa aqui, ó, bem perto aqui das pernas, a mão. Então, agora começa a concentrar. você abre os olhos não tem como você segurar os braços eles caem do uma não tem como porque aí você abriu os olhos e aí já você perde o controle da concentração Outra, quando chega essa posição você já sente que o teu corpo já também já está leve vamos esperar aí que os amigos aí gostem aí do vídeo e também é... Vamos virar para cá aqui Esperar que o pessoal goste do vídeo e também Se inscreva aí no canal Deixa o like aí para dar uma força aí para nós O pessoal faça os comentários amanhã vai ter a live amanhã às 20 horas que é às 8 da noite e aí o pessoal fazer os comentários na live fazer os comentários aí no vídeo então esse esse é o segundo é o segundo passo o primeiro passo é pessoal levitar as mãos e agora o segundo é os braços depois nós vamos ter mais outros pela frente só não posso não vou dizer para vocês quando, mas vai ter uso. Então eu quero desejar a todos aí uma boa tarde. E até amanhã na live. Uma boa tarde, Maurício Mocó. E também lembrando, pessoal... Lembrando aí o pessoal também que o terceiro, a, tre... a terceiro passe desse não vai demorar muito. Acho que tá aqui um meio, dois meses, por não já faz ele. Dá tempo também do pessoal ir treinando esse passe aí. Uma boa tarde, Maurício Mococa. Oi, já? É, uma boa tarde, São Maurício Mococa Hoje eu vou fazer um vídeo, vou fazer uma magia aí pro pessoal ver. É, como é que tira uma área de conflito uma área de minério, que vem as varas de ônibus, nada acha, nada. Então é, é uma magia que eu já fiz uma vez com, com um veio de água, agora eu vou fazer um tirando tudo de uma vez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 Presta atenção na mão, a mão está esticada, estou tirando ela, ela está tirada. Um, dois, três. Por quê? Porque eu bati o pé três vezes, a magia está tirada. Agora vamos, vamos voltar agora, varionica. Dá a direção de alguma coisa. Um, dois, três.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 E gostaria que os amigos aí se inscrevessem aí no canal Dá o like para ajudar nós pessoal que tiver interesse aí da Azuariônica A descrição fica embaixo do vídeo, contato É só entrar em contato uma boa tarde, Maurício Mococco